E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui hoje Mais um vídeo daqueles épicos. como você pode ver, deixa eu ver que hora que é Vou falar que hora que são, são 4 horas da manhã e o Frank levantou aqui porque tá muito frio mano Nossa Começou a nevar cara Começou a nevar, tô ligado que nesse final de ano, pelo menos nos Estados Unidos, o Santos, não, Los Angeles, que faz referência à cidade aqui, não neva, né? Mas no GTA V acaba nevando e, segundo os meteorologistas, será o maior frio de todos os tempos e... Nós vamos se preparar aqui. Caramba, tá muito frio. Deixa eu entrar lá dentro, colocar uma roupa. Nós vamos se preparar para enfrentar o maior é, frio de todos os tempos. Aqueles de deixar o piruzinho bem pequenininho. Tá ligado, né? <risos> o negócio é o seguinte, mano. Eu vou colocar aqui uma, uma roupa de frio. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu devo ter um casaco de frio aqui. Ó, jaquetão, bola. Bom, vamos se preparar então, galera, para receber esse inverno tenebroso que vai ser esse, esse ano. Bom, eu vou colocar aqui mais uma luva. Qualquer coisa, se a gente aguentar o frio aqui, a gente fica aqui. No caso, nós vamos lá pra casa do Michael. Vamos se a, la, a lareira tá ligada. Nem funcionando tá isso aqui, velho Ah, tem uma aqui, ó Não vai aguentar não, hein Bom, deixa eu ver se eu tenho mais roupa de frio aqui Bom, já estamos todos aqui trocados O seguinte, mano, em poucas horas Olha só como é que ficou A cidade, velho Simplesmente Coberta de neve, mano Olha só como é que tá Los Santos Realmente, mano, tá muito frio Bom, já tô aqui com, com essa mochila Com algumas coisas Nós vamos lá pra casa do Michael Porque essa casa aqui não tá dando conta Galera, até liguei aqui, ó Essa parte aqui do fogo mais ainda tá muito gelado Como dissemos no início Será o maior frio De todos os tempos Bom Será que esse carro vai aguentar andar aqui, mano? Nem sei, velho Nessa neve Vamos levar o, o chop não podemos deixar o Chop aqui. Bora, Chop. Vambora, vambora. Vamos pra casa do tio Maico Bora. Caraca, olha a neve no chão. Será que eu consigo pegar a neve aqui? Vambora, Chop. Vambora, vambora. Tem não, esse carro vai conseguir andar nessa neve, velho. Entra, entra. Bom, eu... A única coisa que eu arrumei pra... Não tem... O Franklin não tem muita roupa de frio, cara. O cachecol dele. Nossa, tá muito liso. Ih, segura! Caramba, mano! Caraca! Meu Deus! Uou! O carro não virou, mano. Olha lá, já travou as rodas. Caraca, velho. E agora? Sai, tá, Chop. Meu Deus, tá muito frio, cara. Tem algum. Mano, não tem ninguém na cidade. Cadê o povo? Vambora, Chop. Vamos vamo a pé. Mano, o carro deslizou, cara. Não dá pra andar com esse tipo de carro no, na neve, mano. Já bati meu carro, mano. Bati meu carro. Bom, enfim. Bora, bora, bora, Chop. Eu vou pegar o Chop aqui. E vou. O mais rápido possível pra casa do Michael, mano. Galera, chegamos aqui na casa do Michael. Será que vai gostar que o Chop entra aqui, mano? Vamos ver como é que tá aqui a casa. Olha eles aí, ó. Eita, os caras tão tudo. Nossa, tá tudo fechado aqui, cara. A la... E a lareira. Olha o fogo dessa lareira. Só assim, ó. só Chop, não, não caga aí no, no... Tá ligado que lá na casa dele... Ele lá, ele sempre tá dando... Essa... Aí, Maico, beleza? Mano, que tá muito frio, cara. O que, que você fez aqui pra... Nossa, aqui tá mais de boa, hein? Olha lá, cara. Não para de nevar, velho. Minha nossa. Ué? O que aconteceu aí? O Chop... Tchau... O Chop... Tchau... Passou por cima da Tracy, foi isso? Caraca, a empregada tá ali, não tá nem com roupa de frio, cara. Bicho é doida, mano. Sabe tá aquele pessoal que, que acostumado com o frio? É, Mike, o negócio é o seguinte, mano. Pode pegar aquele carro ali. Bom, galera, já tá de noite aqui, ó. Provavelmente vai ficar mais frio. Mas, enfim, já perdi o carro. Caraca, não tem ninguém na rua, mano. Vamos entrar. Vamos lá. Meu Deus! Eita! Que isso? E um pouco. Caraca, um terremoto, velho! Nossa, eu não todas as pessoas gritarem. Ih, galera, tem um pequeno tremor um pequeno tremor. Nossa, deixa eu ficar aqui no chão, cara. O carro balançando tudo. Caraca, o que, que é aquilo embaixo dele, velho? Levanta, levanta. Isso, isso. Vamos tentar chegar à casa. Caramba, mano. As pessoas, gri... As pessoas gritando, mano Levanta, Franklin Parou de tremer, galera Nossa, mas acabou a energia, parece Será que o pessoal aqui tá bem? Caraca, que tremor foi esse, mano Meu Deus, já não basta neve Um tremor de terra Caraca, tá tudo sem luz Cadê o pessoal? Pô, oh, vocês estão aqui, Maico. o que aconteceu? Que aconteceu, cara Meu Deus, vocês estão vendo no um canto, segurando um na parede O que foi aí? Oh, Ó, é seguinte, cara Houve um tremor, tá sem luz Vamos pegar aquele carro ali e dar uma, uma, uma Olhada na cidade pra ver o que tá acontecendo Bom, galera, vou Pelo menos a fogueira Tá funcionando Vou pegar o Maico aqui a gente vai ver O que aconteceu O tremor foi um pouco forte, cara Bom, enfim Bora, Maico Vamos lá, vamos lá, caraca, tá... mano Meu Deus, olha a situação Da cidade, cara Sem luz, tremor de terra Será que esse carro tá funcionando? Olha onde um jogou os carros ah, o... Caraca, velho Bora lá, Maico Minha nossa Vamos ver se a gente pede ajuda, cara, porque tá muito frio Vamos lá. Caraca, a mulher aqui, velho. Olha a situação da cidade. Mano. Estou escutando? Meu Deus, é um barulho de sirene, velho. Olha os bombeiros, olha os bombeiros. Aconteceu alguma... Cara, aconteceu alguma coisa, velho. Olha o bombeiro. Nossa, deve ter acontecido algum... Esse terremoto... Deve ter ocasionado. Nossa, olha ele olha... burro. Quase o bombeiro! Quase o bombeiro virou o carro, velho. Pra onde ele tá indo? Caraca! Bagulho sinistro, mano. Tem alguns carros na rua aqui, ó. A sirene parou, a sirene parou. Cara, será que essa sirena é de tsunami? Mano, não pode ser, velho. Um tsunami na neve. Um tsunami congelado. Meu Deus, que absurdo isso. Será, cara? Galera, ó. O barulho é esse. Não tá tremendo, mas eu tô escutando um barulho. Meu Deus, cara. Que... Vambora. Ai, meu Deus. Não, não. Que isso? Caraca. Sai, sai, Michael. Nossa, tá muito frio. Caraca, um tsunami. Era tsunami o barulho. Jesus. Caraca, velho. Tá muito frio. Tsunami no gelo. Onde eu fui? Deixa eu voltar por ali, mano. Caraca, maluco. E agora? Michael. Sai daí, sai do frio, sai do frio. Meu Deus. Caraca, velho. Eu nunca tinha visto isso. Mano, acho que foi o um terremoto... Eu não tô conseguindo sair da água. Eu perdi o carro. Mais um carro, velho. Tudo sai daqui. Minha nossa, sem energia. Ah, caraca, tá muito frio, galera. Preciso trocar essa roupa. Velho, eu achei que isso aqui era neve, mas é água. O carro já era. Cadê o Maico, mano? Ele vai dar um jeito de sair. O carro já era, mano. Olha isso. Vai dar um jeito de sair, certeza. Gente. Corre, mulher, corre. Olha como é que tá o, o chão, velho. Parece que tá descongelando. Cara, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu. Mano. Cadê o Michael, mano? Pra onde foi o Michael? Caraca, tô congelando, velho. Tô congelando. Nossa, velho. Será que dá pra entrar aqui em algum lugar? Tá muito frio, tá muito frio. Tem água aqui também? Olha onde a água chegou. Essa água provavelmente vai subir mais, mano. Vou tentar subir aqui. Vou tentar subir aqui nessa parte. Esse é água. Mano, se a água subir mais, lascou, velho. Vou tentar achar o Michael também. Eu tô muito... Tá... Nossa, tá... Tá muito gelado, velho. Tá muito gelado. Caraca, o tsunami. Ali, ó. Olha a água ali, ó. Tá vendo? Minha Nossa, mano. Bom, galera. É o seguinte. Encontrei o Michael. Só que o desespero foi tão grande que a gente teve que sair correndo... Só deu pra fazer uma fogueira aqui. A gente vai esperar amanhecer. Porque como vocês podem ver aqui, ó. Olha onde tá a água, mano. Eu não sei se vocês conhecem esse lugar. Mas vocês vão reconhecer. Deixa eu ver que hora que é. 4 horas da manhã. A gente passou praticamente a noite aqui. Ainda bem que deu pra fazer essa fogueira aí. Esquentar um pouco. Mas um desastre natural aqui em Los Santos. Tanto neve... Um pequeno terremoto. E o um tsunami, mano. Tá daí, Michael. Amanhecendo. Olha onde a água chegou, velho. Olha o tamanho das ondas. A gente tá em cima daquele shopping. Tá ligado? Aquele shopping. Que tem ali, mais ou menos, próximo dos prédios. Aqui, ó. Próximo dos prédios. A gente deu tempo de subir aqui. E a água subiu demais, mano. Cara... Que loucura, não dá pra ficar nessa água, tentar sair agora. Só água descendo mesmo. E vocês assistiram o Titanic, já viu o que acontece, é ficar numa água congelada, né, mano? O cara vira, vira picolé. Olha só, cara, o tsunami congelado, velho. Que coisa absurda, mano. Será aqui pra cá, vamos ver se pra cá tem água também. Ou. Cara, essa parte aqui Essa parte é bem alta do jogo, se eu não me engano A água tá muito alta Não dá pra você olhar pra trás pra ver Ela subindo, mano Você tem que correr, só correr Quando tiver um, uma parada dessa Que nunca esteja na vida real Corre, velho Olha pra trás, não tenta mapear a situação, não Olha só A água aqui, ó Minha nossa, mano. Nossa, tá praticamente. Nossa, será que chegou na casa do Michael? A família dele tá toda lá, cara. Infelizmente, não vai ter como sair daqui, velho. Agora, né? Vai ter que. Ó, oh, eu tô numa parte bem alta aqui do, do. do mapa. Eu quero olhar do outro lado aqui pra ver onde... até onde a água chegou. Eu acho que daqui não passa mais, mano. E não passa mais. Chegou aqui. Meu Deus do céu, cara. Tá até ali, ó. Eu acho que não chegou na casa do Michael, não, mano. Nossa, velho. Aí, ó, água aí, ó. Caraca, moleque completamente inundada a cidade, velho. Mano. Bora lá onde tá a fogueira que tá frio. Bom. Só essa água baixando mesmo para poder sair daqui, a gente vai ficar por aqui mesmo. Não sei quanto tempo vai levar. E qualquer coisa eu como o Maicos, os pedaços dele. <risos> Tô brincando. <risos> Mas tem um filme, cara. Tem um filme baseado na história. Numa, em fatos reais que um, um avião de uns jogadores e de. Eu não sei se era de futebol americano. Caiu na neve e aí eles. Pra sobreviver, um começa a comer o outro, mano. Não sei se você já viu esse filme aí, o bagulho sinistro, velho. A sobrevivência, os caras fazem loucura. Olha o Michael lá, ó. Lá na fogueira. Nem viu Galera, é isso aí. Tsunami congelado aqui no GTA V. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Clica no gostei, compartilha. Olha isso. Minha nossa. Até uma próxima. Não tem como a gente parar lá porque tá congelado. ui